Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. O apóstolo Paulo confirma essa posição em Deus através de Cristo, onde ele diz assim Quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele, mediante a morte de Seu Filho. Quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por Sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de Nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora, a reconciliação. Isso está em Romanos capítulo 5, o verso 10 até o versículo 11. Embora nossos corações nos condenem, nós somos ensinados através da palavra. Em 1 João capítulo 2, versículo 1 diz assim, Se porém alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o Justo. No dia anterior à crucificação de Jesus, ele lavou os pés de seus discípulos. Ele disse a esses homens muito imperfeitos o seguinte: Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Você pode pensar: como Jesus podia dizer que esses discípulos estavam limpos? Qualquer espectador comum nessa cena estaria surpreso com a declaração de Jesus. Os 11 homens a quem ele falou já tinham demonstrado orgulho, incredulidade, egoísmo, ambição, cobiça, inconsistência e vingança. Jesus fez essa declaração a respeito deles, pois os tinha escolhido. Ele os tinha colocado no caminho para a santidade. Era tudo pela graça. Jesus também sabia o que havia nos corações dos discípulos, além da total imperfeição deles. Além disso, ele viu o tempo de opressão e tristeza que eles estavam prestes a entrar. Digamos que eu te peça para listar todos os pecados que esses discípulos cometeram. Eu acredito que posso com confiança afirmar que você e eu já fomos culpados de pelo menos a metade dos pecados que listaríamos na conta deles. É João 2, 1 João 2:1 Se porém alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Romanos capítulo 5, versículo 1 diz assim: Tendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que essa publicação tenha sido importante para você. Curte, comenta, compartilha e nos ajude a continuar esse trabalho. Se você gosta desse canal e quer fazer uma doação, contribua pelo PIX 320-671-458-35. Canal Método Secundário.